Algumas intenções pelas quais nós queremos rezar juntos o Santo Terço. Uma tarde de muitas bênçãos aqui, Padre Camilo, direto do Santuário Nacional de Aparecida... Há ...alguns homens presencialmente e virtualmente pelos meios de comunicação... ...muitos enviando as suas intenções, pedidos, agradecimentos... ...aquela motivação que Nossa Senhora sabe que você tem aí no seu coração para rezar, você participa ligando para 030 210 1210 telefone do santuário telefone da família dos devotos telefone para você deixar a sua prece e nós estamos rezando com o Arnoldo Figueiredo Chagas ele pede pela família, pela esposa Renata, pelas filhas Mariana Chagas Maria Clara e Isabela Chagas e ele está pedindo pelo grupo do terço, lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Rio de Janeiro. Também recebemos a intenção de Reginaldo Francisco Amorim, diz assim: Mãe Aparecida e São José, ilumine e abençoe o nosso grupo para permanecer fortalecido na fé e esperança em Jesus. Cada um rezando o terço em particular ou em família para manter a certeza, a chama da esperança e ele pede ainda pela união do grupo do Terço dos Homens Nossa Senhora Aparecida em São Paulo, rezando também o Edivaldo de Oliveira Garcia, ele pede que Nossa Senhora nos ajude a passar por este período de provação, que a pandemia acabe logo e ele pede pelo grupo do Terço dos Homens Nossa Senhora Aparecida, lá do Paraná, o Pedro Mazer, pedindo lá da sua paróquia Nossa Senhora do Monte Negro de Jundiaí, São Paulo, pede orações para todo o Brasil, conversão para as nossas famílias e bênçãos para o grupo paroquial, paróquia Nossa Senhora do Monte Negro em Jundiaí, São Paulo, Paulo, estamos rezando por todas as suas intenções.